Quatro E. Próximo acorde, Sol maior. Um E, dois E, três E, quatro E. Lá menor, 1 um, E, 2 E, 3 E, 4 E. E por último, se si diminuto. Um E, dois E. E 3 E 4 E, OK? Muita paciência, tá, para estudar.